licença, licença, eu quero Trabalhar com caixa, alfaia, agogô, bonguê. O grupo nasce em 2009, com né? a proposta de organizar discussões, organizar momentos né? que possam. Propiciar esse, esse encontro da, das culturas alagoanas num espaço é, musical, digamos assim, um, um espaço é, percussivo. Reinventar as tradições, de beber dessa cultura popular e trazer dessa cultura popular para um espaço físico e além de um espaço físico, um espaço simbólico, né, onde as pessoas pudessem discutir. A até a gente trabalha principalmente com maracatu, né? ritmo, bate virado, um pouquinho de Luanda. Um pouquinho de martelo, um corpo de roda, ciranda, é, baional. Então, também a gente trabalha um pouquinho de Alguns ritmos, afro primitivo Algumas coisas, vai um barra-vento Vai um geixá Então, o afro se junta com a crescente movimentação De valorização da cultura popular Da cultura tradicional E aí eles formam parceria com diversos grupos né, Em Alagoas, grupos que, que a gente mantém Uma relação de amizade, uma relação de De, de, de cooperação O Afoxê, o Ju, o Mil, o Moreuá Quintal Cultural, Núcleo Cultural da Zona Sul Maracatu, Nação Acorte de Airá O Abassá de Angola, de Oiabalé é o projeto INAE do, do Grupo União Espírita Santa Bárbara e diversos outros grupos que estão em atividade em Alagoas e a gente soma força não é, no sentido de potencializar toda essa, essa luta. Então, o Maracatu, ele, depois do, do evento conhecido como Quebra, né, de Xangô, ele acaba tendo um sumiço histórico, né, propiciando a saída de alguns babalorixás do, do líderes religiosos da cidade acaba fazendo com que alguns movimentos culturais populares acabassem também entrando nessa crise que foi o ferro de 1912. Então o maracatu acaba sendo associado é basicamente a imagem de Pernambuco, né? essa, é, esse Pernambuco que ressurge a partir da década de 90, com movimentos culturais diversos e sobretudo na imagem do maracatu, Chico Sais e tal. Tu e os outros lugares que também tinham maracatu, inclusive Alagoas, é, acaba que essa identidade um pouco que vai se desgastando, não perdendo, porque eu acho que é uma palavra que é muito pesada. Vai uma ciranda com coco, vai um baianal com maracatu, vai um frevo. Um maracatu, vai o um martelo. Então a gente, o trabalho da gente é mais solto. Não é um grupo de maracatu, não é uma tradição de maracatu. Também não é um maracatu nação. É então, um grupo específico. A gente bota um timbal, bota uma batida funk, bota um funkeado, então trabalho da gente de ritmo, é muito interessante. Cada vez mais a gente vem renovando, né? Hoje nós temos é, grupos percussivos e também grupos religiosos, né? Pra mim, é muito importante, né? Esses dias, tá tendo a surpresa de um trabalho meu que eu tô tendo lá, tô vendo um aluno um afim de fazer as coisas, então ele garanto que ele vai ser algum mestre daqui a um tempo. A gente acredita nessa força revolucionária do batuque, essa força revolucionária da cultura popular, nessa força transformativa, não é? e aí a gente se engaja nessa luta e, e, por meio do batuque, a gente discute questões mais amplas da cultura popular, da cultura tradicional e da valorização da, cultura, da, da pessoa humana de uma maneira geral.